Olá, seja bem-vindo ao curso de Tecnologia em Gestão de Mídias Sociais Digitais. Eu sou a professora Caroline Ferreira, aqui no Chita Góes, estou como coordenadora do curso e vim trazer mais informações a respeito do nosso curso para você. Bom, sobre mim, gente, sou graduada em administração com habilitação em marketing, uh, tenho uma especialização Lato um Senso em gestão de pessoas e outra em gestão de marketing, tenho um MBA em liderança e gestão de talentos humanos e em gestão estratégica de marketing e negócios. Meu mestrado e doutorado são em administração, uh, atuo na área da docência superior desde 2007 e também estou, além de coordenadora do nosso curso aqui, como coordenadora do curso de bacharelado em administração da UFMS Campos de Aquidauana. Bom, sobre o nosso curso, como já mencionado, o nome dele é Tecnologia e Gestão de Mídias Sociais Digitais. Com relação à carga horária, são 1.600 horas para serem completadas em quatro semestres, que é a duração do nosso curso. Sobre os objetivos do curso... Objetivo geral, o curso de nível superior de tecnologia em gestão de mídias sociais digitais tem o objetivo de formar profissionais de nível superior especializados em gestão de mídias sociais digitais podendo exercer cargos ou postos de trabalho como gerente, supervisor, coordenador, assessor, digital influencer, analista, assistente da área de mídias sociais nas organizações e até mesmo como empreendedor da área de mídias sociais. Com relação aos objetivos específicos, Estimular o desenvolvimento de habilidades e competências para que o profissional possa Atuar na condição de especialista, na formulação de políticas relacionadas com a gestão de mídias sociais digitais, Planejamento de atividades mercadológicas e estratégicas e análise de gestão de mídias sociais. Tomar decisões a partir da identificação e análise de dados e informações. Realizar a gestão e monitoramento de indicadores e métricas. Identificar oportunidades de negócios digitais. Desenvolver ações de marketing em mídias digitais e redes sociais. Desenvolver a gestão de negócios digitais e virtuais. Trabalhar conceitos e práticas de mídias digitais. Exercer a cidadania, estando capacitado a cuidar do meio ambiente local, regional e global, em busca do equilíbrio do meio. E agir em defesa da dignidade humana, em busca de igualdade de direitos, do reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades. Sobre o perfil do egresso, o tecnólogo em mídias sociais digitais será habilitado para desenvolver pesquisa de mercado, identificar e influenciar o comportamento de consumo, gerenciar marcas e fomentar ações de design de mídias digitais, projetar, elaborar, implantar e avaliar conteúdos nas mídias digitais, produzir e gerenciar recursos de texto, imagem e som para relações interativas em mídias digitais, Agregar as inovações tecnológicas ao processo de produção de conteúdo digital. Avaliar, selecionar, especificar e utilizar metodologias, tecnologias e linguagens de programação. Desenvolver competências profissionais tecnológicas gerais e específicas para a produção de bens e serviços e a gestão estratégica de processos. Incentivar a produção e a inovação científica e tecnológica e suas respectivas aplicações no mundo do trabalho. Propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias. Promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças nas condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estudos. Adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização permanente dos cursos e seus currículos garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da respectiva organização curricular e incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão do processo tecnológico em suas causas e efeitos. Sobre as expectativas profissionais, desenvolvimento de habilidades para planejar ações de conteúdos de mídias digitais, atuação em diversos segmentos empresariais e capacitação para gerenciamento de negócios digitais e virtuais. E para finalizar, uma mensagem aqui da coordenação do curso. Seja bem-vindo, que seja uma nova fase repleta de novos conhecimentos e boas experiências. Eu estou aqui para te ajudar. Se precisar, fique à vontade para entrar em contato por meio dos canais de atendimento que estão disponíveis no AVO Integração.